vinheta de abertura. TV Minicom. que não sabiam nem filmar. Apresentadora, um Andréa Xavier. Agora se transformaram em documentaristas. Esse é o resultado de um dos projetos do programa de inclusão da Juventude Rural, aqui do Ministério das Comunicações. Acompanhe na reportagem de Daniela Proença. Eles vivem em comunidades rurais perto de Brasília. Se dedicam a ensinar. Adriana e Gideão são professores em assentamentos e agora tem mais um instrumento para ajudar em sala de aula: o documentário. Os vídeos foram feitos por eles mesmos e tratam de assuntos das comunidades onde moram. Educador eu, do, campo, do campo, Adriana Ferreira. professor algum tempo, eu não tinha noção do que que era fazer uma filmagem nem com um celular. Então, para mim, assim, poder participar desse projeto na minha formação, ter essa oportunidade sabe pôde me propiciar também a trabalhar com isso na comunidade e trabalhar com isso na escola e através desse curso educador do campo eu, Gideão Gomes é, aprendi muito como utilizar o audiovisual desde a produção a também a execução em salas de aula foram produzidos cinco documentários na Universidade de Brasília com jovens do campo é o resultado da formação que os alunos receberam no projeto de inclusão para a juventude rural o programa é do Ministério das Comunicações, em parceria com universidades. A Professora é da UNB, esse, Elite Wolf. O uso das tecnologias de informação e comunicação para que eles possam eh, ter eh, a possibilidade de ampliar a as, as, a sua inserção na comunidade, a envolv o envolvimento e interesse da comunidade em participar de ações promovidas, tanto por esses grupos que estejam atuando na comunidade, como pela própria escola. é uma forma de Professor de da UNB, Rafael é, Vilas da, Boas. a narrativa da memória daquela comunidade, um vínculo se firma também para o presente e para o futuro, porque a comunidade vê os filmes e é sempre um momento muito impactante quando a comunidade toma contato com aquilo que foi produzido e que ela participou. O programa começou em 2011 e trabalha com a capacitação de jovens para lidar com a comunicação digital. Foram 41 projetos selecionados em 28 universidades brasileiras. Os projetos foram desenvolvidos em todo o país nas cinco regiões. Foram destinados R$ 6,8 reais ao todo. A capacitação chegou a mais de 6 mil jovens entre 15 e 29 anos. Diretor o de Articulação é e Formação, se Cristiano Passos. Né? A ideia é exatamente essa, de o pessoal da universidade capacitar um grupo de jovens de uma determinada comunidade para que eles se apropriem daquilo e possam reproduzir as suas representações com seus próprios equipamentos. Os projetos foram desenvolvidos ao longo de um ano e meio. Cinco deles foram estendidos até 2015. Vinheta de encerramento TV Minicom.